E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez galera eu tô aqui para trazer algumas dicas de decks para você que quer participar de torneios. Bom, para começar eu quero falar o seguinte: eu não sou o melhor jogador de torneios do Brasil, lógico, mas eu tenho uma certa experiência no jogo. Além disso, eu conversei com alguns dos melhores jogadores que ganharam alguns torneios épicos aí, então eu quero trazer para vocês algumas dicas. Pra você se dar bem nos torneios, ok? Antes de começar então a falar do vídeo, eu quero indicar pra vocês o canal do meu amigo O oh Sinistro. Sim galera, ele faz conteúdo de qualidade de Clash of Clans e Clash Royale. Então se você quiser saber aí um pouco mais, aprender um pouco mais e conhecer um canal de qualidade, eu recomendo o canal do Os, um grande amigo meu, um grande abraço pra ele, e dá uma olhada lá no canal dele, e se e vai no último vídeo dele e comenta lá, hashtag gordinho me mandou aqui, ou sei lá, qualquer coisa que você quiser escrever, só pra ele saber que vocês vieram aqui do canal, beleza? Na verdade eu quero trazer os decks, ah, e a grande dica que eu tenho pra trazer pra vocês, é na verdade pra vocês treinarem com o deck, Joguem pelo menos de 10 a 20 partidas com um deck pra você sentir como funciona de fato aquele deck. Se você criar um deck, aí é mais difícil. Mas quando você pega um deck que alguém já ganhou um torneio, que alguém já comprovou que ele é bom... Aí tudo que você precisa fazer é aprender a jogar com ele, você não precisa testar o deck, entendeu? Ele já, ele já foi testado, ele funciona, você precisa saber jogar com ele. Então é muito diferente quando você cria seu próprio deck, aí você tem que testar o deck. E aí talvez você tenha que jogar mais do que 20 partidas para você conseguir de fato estruturar um deck Bom, ok? O primeiro deck que eu quero mostrar pra vocês, lembrando aqui que a maioria dos decks vão ter pelo menos uma carta lendária. Se você não tiver, dá pra fazer substituições, ok? Então, o primeiro deck que eu quero mostrar pra vocês é um que eu comecei, aquela mini live que eu fiz é, no, no torneio pro com Elite, que eu comecei com esse deck e depois eu adaptei ele e ele funciona muito bem. E eu tô conseguindo ganhar até na arena lendária com esse deck. Então, é um deck que eu tô usando pra muitas coisas. E ele funciona muito bem em torneio, porque ele é um deck barato. Concepção de decks para torneio hoje em dia são decks baratos. As melhores cartas hoje para torneio são Mini P.E.K.K.A, Mineiro, Valkyrias, Hordas de Servo, Lava Round e esse tipo de cartas, essas são as cartas que você está mais vendo, talvez eu possa ter esquecido alguma, mas a, as principais cartas, esqueci de falar do corredor também, tá muito forte o corredor ok? E por que que isso acontece? Por que que é um pouco diferente quando você tá na arena lendária, do, de quando você tá batalhando com outros jogadores de igual para igual? Eu senti muita dificuldade, principalmente nos meus primeiros torneios, por quê? Porque primeiro os jogadores que estão aí é, participando do torneio, a maioria, estão nas arenas entre as 6 e a. Não, é entre as 5 e a 8. Não chegam na lendária ainda. Então são caras que batalham contra outros tipos de deck, porque na lendária, é, os decks que a gente mais vê são outros, são decks de spark, são decks diferentes, são decks de corredor, com algum, algum, alguns outros, é, algumas outras mecânicas, então a gente acaba se preparando para jogar contra esses tipos de deck, enquanto quando a gente chega para batalhar contra outros tipos de deck, a gente leva um grande susto, outra coisa, as cartas... De, nível de, de, de acordo com o nível delas, elas se tornam mais fortes. Então o que, que eu quero dizer? Entre as lendárias, digamos que o... Digamos, eu, não, eu nem conheço muito bem, mas digamos que o Lenhador, a nova carta lendária, seja a melhor carta lendária atualmente. Eu tô só supondo, tá? Não, não sei se é a melhor. Mas digamos que o Lenhador seja a melhor carta lendária se você colocar ela no nível 5. Mas ela no nível 1, contra uma outra carta lendária no nível 1, talvez ela não seja a melhor. Porque a progressão daquelas cartas funcionam de, de, de maneiras diferentes. Eu vou, colocar um, vou abrir só um baú aqui e vou colocar um replay para vocês assistirem, assistirem um pouco a mecânica do, do deck. Okay? esse aqui inclusive é uma partida que o jogador desistiu e deixou ganhar. Eu acho que é essa mesmo. Mas enfim, então o que, que eu quero dizer? A carta de nível 1, ela é muito forte. Uh, digamos que o min... Vou falar como que é de fato. O Mineiro hoje, ele é uma das melhores cartas lendárias, por quê? Porque ele, no nível 1, ele é muito forte, entendeu? Extremamente forte. Então, comparado com, por exemplo, a Princesa de nível 1. A maioria das princesas que a gente batalha na Arena Lendária são nível 2 e nível 3. Então a princesa de nível 1 um contra o mineiro de nível 1, um, é, jogando mais ou menos aí nas proporções, o mineiro é disparado muito mais forte. Não quando uma batalha contra a outra, isso não tem nada a ver, porque um é melhor em determinadas situações. Mas a progressão das cartas acontece de maneira diferente, talvez a, a princesa ela foi, ela foi planejada para ser muito boa, muito boa a partir do nível 2, e no nível 1 um ela ser muito fraca. Entendeu? E o Mineiro não. O Mineiro, como ele é uma carta, uma das primeiras lendárias que talvez a galera consiga, ele é uma carta muito forte desde o nível 1. Nível 2 ela é muito. Ela é forte, ela vai ficando mais forte, óbvio que vai. Mas é, digamos que é, o mineiro esteja aqui e a princesa esteja aqui no nível 1. tá? Vamos jogar aqui no mais ou menos a em minha mão. Quando eles vão para nível 2, o mineiro sobe um pouquinho, obviamente. Mas a princesa sobe bastante. Entendeu? E quase fica pau a pau com o mineiro. É isso que eu estou querendo dizer. E a princesa nível 3, e o mineiro de nível 3, tipo assim, a princesa passa o mineiro no nível 3. De questão de utilidade. O quanto você vai usar e quanto ela vai ser versátil. Então é isso que está acontecendo. E muitos jogadores lendários sofrem essa, essa, essa, essa adaptação. Então, o que, que eu quero dizer com isso, no fim das contas? Que o mineiro é uma carta excepcional. Você fazer deck com o mineiro e mini pack é absurdo é muito bom, o Mini P.E.K.K.A está vindo muito forte porque ele dá um dano absurdamente forte, ele é muito counter de Gigante Real, ele é muito counter de outras cartas que estão fortes no, no, no jogo, como o próprio Mineiro, então o Mini P.E.K.K.A é uma carta interessante você ter no seu deck. Então essas são algumas dicas e alguns pontos que eu queria abordar antes de mostrar os decks, porque aí vocês vão entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer. Isso aqui é uma, uma demonstração que eu estou fazendo aqui com as minhas cartas no nível atual na Arena Lendária com o deck de torneio que está funcionando, tá? Então vocês podem ver que é um deck efetivo. O primeiro deck, é, provavelmente esse aqui seria o, o que eu mais me adaptei o que eu mais gostei. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Isso vai dar pessoa e do quanto ela vai jogar com o deck e treinar com ele. Esse é o primeiro deck, sem dúvida, é o melhor. Então tem Princesa, Coletor de Elixir para manter aquela... Pra poder você poder jogar no contra-ataque e manter aquela estabilidade no seu nível de Elixir. É, goblins, porque o Goblin tá substituindo praticamente todo, todo mundo que usa, usava Bárbaros, hoje em dia está usando Goblins, porque eles são muito mais versáteis, muito mais baratos, dão mais dano, mas se você quer um deck barato, precisa de alguma tropa terrestre para lidar, por exemplo, contra o um Corredor, o Goblin é uma opção muito melhor do que o Bárbaro, em questão de custo-benefício. Choque, porque você precisa de algum feitiço, tanto para potencializar o ataque do seu, do seu Corredor, quanto para matar tropas aéreas e bloquear alguns ataques orda de Servos, porque a Ordem de Servos tá sendo muito forte aí é, nos campeonatos, tá? Então, talvez se você quiser alterar pra deixar o seu deck mais dinâmico, a Ordem de Servos pelos pelo Servos, aquele de 3 de Elixir, também pode ser uma alternativa. Eu coloquei a Valkyrie aqui no lugar do Mini peca porque é, eu tô usando esse deck aqui pra jogar na Arena Lendária, pra farmar troféus e tudo, eu não tô, eu tô, não tô em push atualmente, mas eu tô jogando aqui na Arena Lendária, então eu tô lidando muito com Goblins e, e, e enfim, eu acho que a, a, a Valkyria, no caso que tá sendo mais versátil do que o Mini P.E.K.K.A., beleza? E aí, o combo Gigante Corredor, você vai jogar o seu Gigante lá atrás, na hora que o seu Gigante tiver mais ou menos é, nivelado ali na, na, na, na questão do rio, você joga o seu Corredor, o, as tropas do seu oponente vão todas atacar o seu Gigante e o seu Corredor vai meter. O pipoco lá. E você pode controlar ainda mais a partida nesse combo usando o choque e jogando uma princesa atrás. Então fica gigante corredor, princesa atrás, matando as tropas pequenas. E você pode jogar um choque para, além de dar um, um, uma, uma travada nas tropas, matar tropas pequenas como goblins, como esqueletos, enfim. Vocês entenderam. Então, esse é a primeira dica de deck. Vamos para o próximo, que é o deck de Gigante Três Mosqueteiras. Esse aqui é uma adaptação do deck. Esse aqui não é o deck original, mas é um deck que eu peguei de torneio também. Vocês viram na live. Se vocês não viram, a live fica gravada no canal se quiser dar uma assistida lá depois. Então, esse aqui é um deck que eu peguei de torneio também. Fiz adaptações, coloquei o um Mineiro nesse deck. Porque o Mineiro está muito em alta aqui e... Essas três mosqueteiras Ela fica mais pro fim da partida E vocês vão poder ver que esse não é um deck Como eu disse, que era bom para torneios Um deck rápido, então esse aqui Você tem que saber jogar com ele, esse aqui muito Você tem que saber jogar com ele alterações das cartas lendárias, eu esqueci de dizer no deck anterior você pode substituir a princesa, aí você vai, vai depender bastante, pode ser por arqueiras, pode ser por espíritos de fogo, vai depender do que você está enfrentando ali, a outra carta que eu esqueci de dizer, que tá muito muito em alta nos campeonatos e tá valendo muito a pena, é o veneno tá, então o veneno a partir do nível 2 pode começar a colocar nos seus decks, começar a fazer adaptações, se você quiser criar o seu deck é, se você pegar um deck, por exemplo, com corredor e, e veneno, não se surpreenda, porque ela tá muito em alta e é muito boa, beleza? Outra coisa, então, vamos lá. Vocês podem notar que essa, essa, esse deck tem dois feitiços, o bola, a bola de fogo e o choque. Porque o choque, na verdade, ele não conta como um feitiço de ataque, ele é mais um feitiço de controle. E a bola de fogo é pra você se defender de outras três mosqueteiras, se defender de bárbaros. A bola de fogo também é bem versátil, o problema dela é que ela custa quatro de Elixir, então fica muito pesado o deck agora aqui, o Mineiro, você pode substituir por Espíritos de Fogo, você pode substituir praticamente qualquer coisa aqui pelo Mini Peca, enfim o deck não vai, o deck, esse deck aqui como ele tem Gigante, 3 Mosqueteiras, tem o Coletor de Elixir, que são cartas caras ele, dificilmente você vai fazer ele com um custo menor daí do que 3.8, dificilmente você vai conseguir fazer um deck efetivo com essas cartas menor que 3.8, então esse é um deck pra Late Game, o que é Late Game? traduzindo, é o jogo tardio. O jogo tardio seria o jogo no fim, no último minuto. Então, pode ser que esse deck aqui é aquele tipo de deck que você perde os dois primeiros minutos, perde a primeira torre, sei lá. E no último minuto você dá aquele combo com as três mosqueteiras absurdo e leva a partida. Então, esse é o tipo de deck. Então, você tem que ter calma, muita calma pra jogar com esse deck, porque senão você vai se desesperar e você vai perder. Então, esse daqui é um deck pra galera que gosta de três mosqueteiras e quer treinar e quer ter uma habilidade. Com, com, com um deck, tipo, desse, desse aqui para torneio, esse aqui é uma sugestão muito boa. Então tá aí rolando uma gameplay desse deck aí. É, como eu faço para controlar a partida? Eu sempre tento jogar no contra-ataque, principalmente em torneios. É muito importante você tentar controlar o elixir do seu oponente, tá? Então, é, tem que saber jogar, tem que ter calma. Você vai enfrentar decks counters o seu, por exemplo, decks com os dois príncipes, é um deck difícil de você jogar contra ele, mas se você tiver calma, souber como usar, você vai conseguir um bom resultado, ok? O outro deck que eu vou montar aqui agora com vocês, só rapidamente, só para vocês entenderem, não é esse deck aqui de, de, de Spark, tá? Mas é esse deck aqui, ó, vamos lá. O deck vai consistir em deck de barracas, então mais uma vez, deck de barracas tem que ter paciência, tem que saber jogar, tem que ter calma e tem que saber a hora de usar as barracas. Eu posso até fazer um vídeo, se vocês quiserem, Eu, falo, Gordinho faz um vídeo aí ensinando como usar as barracas, eu faço um vídeo, dou as dicas para vocês como usar as barracas. tá? Quem me, quem me mandou é, essa dica aqui foi o Henrique que é um grande amigo meu, é o cara lá do Portal dos Créditos, um dos que mais contribuem com o canal sem dúvida, então ele ganhou um campeonato e pegou algumas dicas, me passou algumas coisas, e eu quero trazer é, esse deck aqui para mostrar para vocês o quão barato ele é e quanto vale a pena, porque qualquer um pode usar esse deck, tá? Qualquer um pode usar esse deck. Ele usa no deck os bárbaros mas a minha sugestão é que você use os goblins tá eu vou trocar então o deck do Henrique basicamente ao invés de goblins ele tem bárbaros então é uma sugestão também para você usar porém o deck dele tem um custo de 4.3 eu acho isso muito caro muito muito caro mesmo então eu resolvi trocar os bárbaros pelos goblins o meio de ataque mais eficiente desse deck aqui é o corredor e veja bem de 4.3 apenas fazendo essa alteração dos bárbaros pelos Goblins eu desci a, o custo médio do deck para 3.9 então, essa é a minha última sugestão. Pra você que não tem lendária, pra você que quer um jogo mais seguro, o deck de barraca, com certeza, é dificilmente você vai ganhar os campeonatos com esse deck. Vou ser sincero com você. Só se você tiver muito treinado, muito, muito afiado com esse deck pra você ganhar. Porque ele é um deck muito fácil de perder. Essa é a questão. Ele é um deck muito fácil do cara... Na hora que você colocar a barraca, o cara vem com tudo pelo outro lado e ia te arrebentar. Com o Corredor, com o Mini peca e Mineiro, tá? Então, é um deck que, contra Mineiro, ele vai sofrer bastante bastante mas se você for bem afiadinho com esse deck, treinar bastante, você vai conseguir ficar entre o top 10. Certeza, se você estiver afiado com esse deck, você vai ficar entre o top 10, ele tem um ataque muito forte, ele tem counter contra praticamente qualquer tropa, então é isso, você tem que saber como dar os counters, né? Por exemplo, se vier mineiro, você tem que ter o mini peca na mão, se vier a ordem de ser, você tem que estar com o mago na mão, e assim por diante. É simples, as dicas são essas, espero que eu tenha ajudado alguns de vocês, o vídeo acabou ficando longo, e se você ficou até aqui, deixe aqui nos comentários alguma coisa, alguma sugestão, que vocês acharam, vai me ajudar bastante, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês gostaram, o que vocês queriam que eu me aprofundasse um pouco mais, e dependendo das coisas que vocês disserem, eu posso trazer um outro vídeo, e me aprofundando talvez mais em alguns pontos e falando de algumas outras coisas, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira, se eu te ajudei, se você gostou, deixa seu like, vai me ajudar bastante, se inscreve no canal se você está me vendo pela primeira vez, gostou do canal, gostou do conteúdo, quer jogar Clash Royale, quer ficar bom no torneio, eu vou começar a me especializar nessa área e vou trazer algumas coisas bem legais para vocês, ok? Então é isso, muito obrigado, vou deixar aqui um replay rolando Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você quer receber as notificações do canal no seu celular Não se esqueça de ativar o ícone de notificações Que toda vez que tiver vídeo novo no canal Você vai receber no seu celular a notificação Beleza? Então agora sim eu vou me despedindo de vocês Falou, um grande abraço do Gordinho, galera E até a próxima é!